de hoje é da Cynthia Fior. A Cynthia quer saber sobre a quebra da Thomas Cook, a empresa britânica de viagens que acabou de quebrar, deixando dezenas de milhares de pessoas sem emprego e centenas de milhares sem viagens que eles já tinham comprado. Por que que aconteceu? E dizem que a razão foi que ela não soube se adaptar aos novos tempos, vendas digitais, ela continua fixada no processo de vendas através de lojas físicas. Bom, Cíntia, isso é só uma parte da história, de fato, a Thomas Cook não fez a transição para o mundo digital, mas essa transição não aconteceu só no mecanismo de distribuição dos produtos e serviços que a Thomas Cook oferecia, aconteceu nos próprios produtos. O que aconteceu é que a Thomas Cook tinha, como um dos seus carros chefes o Traveler's o cheque de viagem. E esse cheque de viagem também foi digitalizado e isso já começou cada vez mais com o crescimento do cartão de crédito, a gente já começou a ter dificuldades e mais recentemente quando o próprio cartão acaba deixando de existir ou pelo menos não necessariamente precisando existir na forma física, indo para o celular, isso acabou indo vários passos além do que já vinha acontecendo. O caso da Thomas Cook não é uma novidade, empresas que não souberam se adaptar a novas tecnologias, a gente tem montes e montes de história, o mais famoso provavelmente é o caso da Xerox, que não apenas era dominante no mercado, mas era dona da patente das fotos digitais, só que ele nunca acreditou nisso, então não só ela não usou como poderia a nova tecnologia, mas ela passou a tecnologia para frente que acabou levando à destruição da empresa, porque ela nunca acreditou nessa nova tecnologia. Por que essas situações acontecem? Porque quando você tem uma posição dominante num determinado mercado, é muito fácil menosprezar os concorrentes, particularmente concorrentes que estão começando, pequenos, que não têm ainda grande capacidade de gerar grandes dificuldades para você naquele momento. Outro exemplo o clássico é o da Blockbuster, que teve a chance de montar uma parceria com a Netflix e não quis. Palavras do CEO da Blockbuster na época, se um dia isso vier a ser uma coisa grande, a gente compra os caras. Não deu tempo. E isso acontece quase sempre, porque uma transformação tecnológica permite que surja uma tecnologia diferente que endereça melhor um determinado problema e que deixa a tecnologia anterior... E os players que usam aquela tecnologia completamente obsoletos. Foi o que aconteceu com a Thomas Cook. Não é que haja um problema no negócio de viagens, de jeito nenhum. O negócio de viagens, diga-se de passagem, cresce, prospera e já há um bom tempo, em particular, com... Na parte de viagens voltadas a lazer, a gente teve o crescimento das agências online que passaram a ocupar uma parte gigante do negócio. diga de passagem, eu acredito tanto especificamente nesse mercado de turismo, mas no meu caso focado em turismo de negócios, que junto com dois sócios, o Felipe Laporte e o Caio Artoni há três anos, a gente cofundou uma empresa, a Smart Trips, que tem como missão exatamente melhorar toda a experiência de viagens, mas no caso viagens corporativas. O nosso foco é melhorar para quem viaja e melhorar para quem tem que fazer a gestão. Porque a gente vê hoje que as empresas, mesmo às vezes empresas gigantescas que chegam a ter gastos anuais de viagens, às vezes que passam de 100 milhões de reais por ano, têm pouquíssima compreensão de como elas estão gastando Basicamente porque as ferramentas de gestão da viagem e de mensuração desses gastos hoje são muito ruins. Se isso é verdade em empresas gigantes, imaginem em empresas menores, em empresas de tamanho médio ou às vezes pequeno. E é exatamente esse o nosso foco. Ajudar quem viaja a trabalho a ter uma experiência melhor, mais tranquila, mais fácil, como já aconteceu para quem viaja a lazer, mas ainda não para quem viaja a trabalho. E, em segundo lugar, além de ajudá-los a fazer isso, ajudar quem cuida das viagens a gastar menos, gerenciar isso melhor e ter também uma experiência mais fácil do usuário do outro lado. Portanto, eu não poderia acreditar mais nesse negócio e, só que eu também, como você sabe, e como é a razão de ser do AAA, eu acredito demais em disrupção. É isso aí, Cintia. Obrigado pela sua pergunta.